saber que adubo a sua terra está precisando, que pH está aí na sua terra, principalmente para nós, né, amador que está começando, que planta em casa. Então, se você tem essa dúvida, fica comigo aí até o final do vídeo, que hoje nós vamos falar sobre isso. É isso mesmo, pessoal, né? A gente que planta aí em vaso, a gente que planta em casa, a gente que planta aí no nosso cantinho, a gente está sempre é, buscando, né, a adubação para poder manter aí a nossa planta linda, saudável, bonita, mas a gente não sabe o que, é que tem aqui nesse adubo. a gente está sempre procurando substrato, terra vegetal, entre outros adubação, e a gente não sabe o que usar. E existe no mercado aí formas de você medir o seu pH da sua terra aí para você saber. Né, como está aí o solo, para saber o que, que você vai usar nesse solo. E o um modo mais certo de fazer isso é em laboratório, aí fazendo o teste do solo, para saber o pH, se ele é alcalino, se ele é ácido, se ele é neutro, para você fazer aí a, o, o controle desse solo, para que a sua planta fique aí linda, bonita, mas a gente sabe que isso é caro, a gente não tem condições de fazer isso, e você só tem aí 5, 6 vasinhos, se você for fazer isso, você está perdido. Mas hoje eu vou dar aqui para você uma dica muito importante, que você pode fazer isso em casa de uma forma é, barato, né? E que vai ajudar muito aí no seu é, desenvolvimento aí das suas plantas no solo. E do que, que eu estou falando? Nós podemos usar aí esse aparelhinho aqui, tá? De medir né? o, o solo ele tem aqui três funções, ele mede o pH, ele mede a luz, né, a claridade do, do seu ambiente que está aí, a sua planta, e ele mede também a quantidade de umidade que está aí no seu solo, se ele está muito úmido, se ele está muito seco. Aqui ó, no nosso aparelhinho, dá para você ver embaixo, ele mede o pH, no meio aqui, ó, ele mede, o solo, se está muito seco, se está úmido ou se está muito úmido. E em cima ele mede aí a claridade que a sua planta está. O ambiente, se ele está propício para essa planta ou não. Então, é um aparelhinho muito bom, muito simples de usar. E como você vai usar esse aparelho? Você vai pegar aí a planta né que você quer fazer a medição aí do seu solo. Você vai pegar um pouquinho de água. Você vai aí regar. A sua planta. Você vai pegar esse aparelhinho. E aí você vai decidir o que, é que eu quero olhar aqui. Eu quero ver o pH da minha planta. Como que está o pH aqui dessa planta. Você vai colocar em pH. Vai colocar aqui no solo. Vai esperar aí um minutinho. E aí você vai ver o pH que está aqui. ó Eu vou filmar para você ver. E você vai ver aí ó, o pH da terra. né Está bem aí, aproximada aí do 7. Então, é isso que nós precisamos saber. E agora nós vamos saber como que está aqui a claridade é, desse ambiente. Nós vamos colocar aqui no meio e vamos ver aqui a claridade. Como eu estou aqui no estúdio, dá para vocês verem aqui que a claridade está bem baixa, né? Que aqui é mais escuro. Agora, nós precisamos de saber. Se o solo está encharcado ou se ele está seco, né? Nós vamos mudar a chavinha aqui para o canto e vamos novamente conferir aqui. Vou filmar aqui para você ver. E você vê aqui ó, que está entre 500 e 1000, então está muito bom. O solo, o solo aqui não está encharcado e nem está seco, então... Nesse momento o solo aqui está perfeito para essa planta. Após você utilizar esse aparelho, você pode voltar ele aqui para o meio. E agora você vai fazer uma limpeza nele. Né? Você vai limpar ele, lavar ele aqui, para nós podermos testar aí em outra planta. Então deu para você ver como utilizar ele de modo simples, fácil. E aí, deu um pH aqui ácido, né? Aí 4, 4,5, tá muito ácido. O que, que geralmente nós utilizamos para poder é, controlar esse solo? Em geral o pessoal usa aí o cal, né? Tem o cal. Hidratado, tem o um cal em pasta, tem o um cal granulado, tem o um cal de construção, qualquer um desses cal eu já vi muita gente usando aí para controlar o solo. Nós que temos vasos pequenos, que planta assim em ambiente pequenininho, né, como essa suculenta aqui, você vai olhar primeiro, vai fazer uma pesquisa aí na internet, qual o pH ideal para a sua planta. Você coloca lá o nome da sua planta e o pH ideal para ela vai aparecer lá, você vai medir, está abaixo. Você pode utilizar a cinza do fogão para poder melhorar esse pH aí da sua terra, do seu solo. Você pode usar a casca de ovos, você pode usar o estrume de gado, né? o esterco de gado. Você pode utilizar também o carvão, entre outros tantos adubos aí que você pode utilizar para estar tá regulando o seu solo. Aqui nesse canal, eu ensino você a fazer um NPK caseiro, onde ajuda muito você dar uma regulada aí no seu solo. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou estar tá deixando aqui na descrição desse vídeo aqui. Melhor, vou estar tá deixando no primeiro comentário fixo desse vídeo, para que você... Aprenda a fazer esse adubo o NPK caseiro para tá ajudando aí no controle aí do seu solo. É, é uma forma simples, não estou aqui fazendo propaganda nenhuma, esse aparelhinho, né, é bem genérico, você compra aí no Mercado Livre, na Shopee, entre outros. Eu paguei aí em torno de R$ reais e eu achei muito bom para mim tá dando uma olhada aí no meu solo, nas minhas plantas, principalmente quem planta aí plantas que gosta de solo mais ácido, como a azaleia, então, é, as orquídeas, cada uma tem um pH aí diferente. Então é muito bom esse aparelhinho barato, simples e que vai te dar uma ideia do solo que você está colocando aí na sua planta. Então você não vai colocar gato por lebre, você vai saber o pH certinho do seu solo para que você faça esse controle aí, beleza? Então, galera... Se você gostou do vídeo, não esquece aí de curtir, de comentar, de compartilhar, de se inscrever aqui no canal ainda se você não é inscrito. Clica aí no sininho para toda vez que eu trouxer vídeos novos aqui, você ser a primeira pessoa a receber aí as notificações. E até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau!